Como é que eu mudo isso então? Se aquela atividade que eu preciso fazer significador para mim, é por isso que eu me afasto. Ah, é muito melhor sentar no sofá e ficar assistindo um seriado ou ficar jogando um videogame ou ficar lá na internet do que parar e fazer algo que eu não gosto, mas que é importante. Não, Polósi, mas eu sei que isso é importante, que vai trazer resultado para minha vida. O que, que você tem que fazer então? Você tem que ver todos os ganhos que aquela atividade vai trazer para você. Você tem que se ver no futuro. Imagina que você acabou de fazer aquela atividade. E aí você imagina você colhendo os resultados dela. Nossa, fui reconhecido pelo meu chefe, fui promovido. Ou aquela atividade me trouxe algum ganho. Você tem que criar um ganho para aquela atividade. Senão, você vai ficar procrastinando. E se também não é uma atividade que traz algum ganho, por que que você tem que fazer? Às vezes é algo que você não precisa fazer mesmo. Você colocou na cabeça que tem que fazer. Mas o que você tem que se perguntar? Aquilo traz algum benefício para você? Se traz... Faz uma lista de benefícios. Veja você tendo todos os benefícios de realizar aquela tarefa. E aí você se visualiza conquistando os benefícios daquela tarefa. E depois você se visualiza fazendo a tarefa. Pronto, aí você cria automotivação para colocar em prática tudo aquilo que você vem afastando. É assim que você lida com a procrastinação. É gerar prazer. Você tem que gerar prazer naquilo que você está procrastinando, naquilo que você está deixando para depois. Porque se não for prazer, se você não criar na sua cabeça algum prazer relacionado, com certeza você vai procrastinar.